bem que é malta do lado, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje, hoje trago-vos uh, mais uma power bank daquelas que pegam o carro e já sei que vocês vão dizer epa, outra powerbank! Malta, esta uh, não foi enviada pela Banggood para eu fazer vídeo. Esta eu mandei vir com o plafão que eu tenho das minhas vendas. Conforme vocês vão comprando pelos meus links, eu vou tendo plafão para, para mandar vir coisas. Depois é uma opção minha se quer fazer vídeos ou não. Neste caso eu mandei vir esta, é uma nova. Uh, para oferecer ao, ao meu velho, que o meu velho dá, às vezes tem lá as motas paradas deixa as baterias ligadas e depois aquilo não pega e eu tenho que sempre a vir aqui buscar as minhas, as minhas powerbanks então eu mandei vir esta para ele mas antes de entregar e agora porque é que eu resolvi fazer vídeo aí malta nos comentários que diz que estas powerbanks pegam o carro uma vez duas, no máximo na loucura pegam duas vezes e acabou a bateria, pois bem Hoje eu tenho ali o meu GTI vermelho. Está um bocado afanado. Então olha, vamos derreter um bocadinho o motor de arranque dele. Só um bocadinho. Um, e vamos testar quantas vezes é que isto pega o carro com uma carga. Antes de mais, uma vez que eu estou a fazer o vídeo. Isto vem assim. Numa caixinha, toda a nota. Com esta bolsa. Ok? Abrimos a bolsa. Temos aqui a powerbank. Temos o cabo para carregar a powerbank. E temos aqui... Os cabos para ligar, fazer a conexão da powerbank à bateria. É só tirar daqui, colocar assim e já temos aqui a ação. Isto aqui também é, é ficha de isca. Traz esta bolsazinha toda, mariquinhas e coisa e tal. Agora isto traz lanterna. A lanterna por norma acende assim. Deixa eu ver. Assim, é exatamente. É forte, é forte. Se carregamos aqui, vai os piscas, exatamente, é tudo igual, é tudo igual a outra. Tem a bateria a 100%, está fixe, e tem dois USBs para se quiserem carregar telemóveis, tablets, o que for preciso. Esta aqui, eles dizem que dá até 5 litros a gasolina e 3 litros a diesel. Tem de pico litros acho que até dizia aqui na caixa... 1300 amperes de pico e de carga tem 16000 miliamperes, ou seja, dá para carregar o telefone. Uma porrada de vezes. Agora, vocês vêm fazer o quê? Vêm comigo vamos derreter o motor de arranque do GTI. Vamos ver quantas vezes é que isto pega o carro. Bora lá. Bem, já que estamos ao pé do, do GTI, aqui está o menino, para vocês não dizerem, ah, mas a bateria tem carga e aquilo está a auxiliar, eu vou-vos mostrar. Esta bateria está completamente Morta. Venha lá dentro ver. Já aqui dentro vou dar a chave. Nem força tem para as luzes praticamente. Agora vou tentar pôr a trabalhar. Nada. Nem faz até que não faz nada. Completamente morta. O que é que a gente vai fazer agora? Vai ligar aqui a powerbank, preto ao preto, vermelho ao vermelho. Está verde? Pode-se dar a chave. Vamos lá ver quantas vezes pega. Então vamos lá. Primeira. Ela agora deve apitar a segurança. Exatamente. Temos que desligar. Tirar toda a carga e voltar a conectar. Ela tem esta proteção. Após pegar uma vez, desativa. O Vai apitar. Estão a ouvir? Ela está aqui a apitar para a gente desligar e voltar a ligar. O que é que a gente faz? Tiramos o positivo, desencaixamos. Botamos a encaixar e ligamos. Vamos para a terceira. Três, se eu estiver rápido. Quatro. Ah, mas é Já Vamos na quarta. Tirar. Voltar a meter Vamos lá cinco, seis, já então dá duas vezes tirar. Vamos lá, sete, oito. <risos> Pá malta, não vale a pena estar a massacrar mais aqui o motor de, de, de arranque. Já pegou o carro 10 vezes. Sem espinhas. E temos 85% da bateria. Bem, está feito. Olha, como podem ver, ainda tem 85%. Pusemos o carro a trabalhar 10 vezes. Uh, e gastámos 15% da bateria, portanto, já vocês já viram as vezes que eu tinha que dar à chave, pois estou a chave para estourar isto. Portanto, não é como vocês dizem, ah, e pega uma, duas vezes e já borrou. Não, isto pega e pega bem. Antes o GTI está aqui, foi a cubaia, foi a Zita Ele estava assim um ronco um bocado de agressivo, porque como vocês viram no último vídeo, ele está aqui no elevador e eu estou um, a substituir aqui a linha de escape, que ele trazia uma toda amamarada e um amigo meu arranjou-me uma. Ainda está aqui, vou fazendo aos poucos, que eu também não percebo nada disto, não é? Então vai, vai aos poucos, monto uma coisinha, 3 em 3 meses. <risos> ok malta, na descrição vai estar o link da Powerbank, uh, vai estar o link de todas as minhas redes sociais, tudo o que precisam saber sobre mim e, já sabem, um grande gajo. Uh, Deixem-me só mostrar aqui o meu GT. Olhem para esta obra date! Estão indo gás! <risos>